Eu só te peço muita calma nesta hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que eu não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Oh, oh, oh. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes que beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Os Malas, o novo hit dos Paredões 759-9911-07 02 ou 799-9659-2112 Espera, não é o que você tá pensando Se acalmar, a cena que acabou de ver Nessa cama, não passa de uma aventura Sem sentimento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 fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te